Hoje é dia de mostrar pra você um produto que vai te ajudar a fazer várias etapas da sua maquiagem e ele, olha, não pode faltar na sua necessaire. Eu vou te mostrar qual é esse produto. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Vários produtos são importantes na hora que você vai fazer sua maquiagem. Agora, eu não quero desmerecer nenhum outro produto. O que eu quero dizer é que é extremamente importante que você tenha no seu kit de maquiagem um item super importante, que é o que É o pó translúcido. Eu tô apresentando pra você esse produto aqui da Paiô. Esse pó translúcido, ele tem uma diferença muito grande de outros que eu já utilizei. E o mais legal desse pó é que ele vai estar tá fazendo o efeito que você quer de um pó... Só que ele não vai deixar que ele tenha o rosto tão branco na hora da foto, na fotografia, que aparece aquelas pessoas com aquela cara branca, parece um pano invertido ou uma cara de fantasma, é porque carregou muito no pó e o translúcido ele é um pó branco. Então ele pode ficar muito forte e ele é translúcido e branco porque ele é universal. Claro que existem outras cores e a Paiô fez esse aqui com um tom mais amarelado. Para que para evitar esse efeito revelação, esse, esse a gente chama de efeito que vela a foto, isso aqui não vai acontecer. Claro e evidente que você tem que ter a mão um pouquinho leve para não carregar demais. Então, eu vou agora convidar você para continuar assistindo esse vídeo para você ver várias funções que o pó translúcido pode te ajudar, principalmente esse pó solto, porque você tem uma liberdade maior para utilizar esse produto. O pó compacto ele é bom para você deixar na bolsa. Agora, se você precisa elaborar uma maquiagem onde você precisa utilizar quantidade de produto, esse pó solto translúcido da Paiô, ele é perfeito, porque você pode dosar a quantidade e pode saber em que momento que você vai estar tá matificando e como você vai estar tá secando a tua pele. Então dá uma olhadinha pra você ver quais as dicas que eu tô te dando pra usar esse produto aqui e fazer essa maquiagem que eu tô agora. Confere! Então vamos lá? Vou te mostrar algumas funcionalidades que o pó translúcido pode trazer na sua vida. Bom, a minha pele já tá pronta. Eu passei o primer... E já passei a base. Agora eu vou fazer a aplicação do corretivo. Eu vou usar esse aqui da Maybelline, o Fit Me, para dar uma camuflada aqui nas minhas olheiras. Uma das funções do pó translúcido. É justamente a gente estar tá selando essa parte do corretivo. Eu vou utilizar a própria esponjinha da, do produto. Essa esponjinha ela carrega bastante produto. O objetivo dessa aplicação generosa é selar o corretivo. translúcido está sendo absorvido pelo corretivo, você pode aproveitar para passar a sombra. Então aquela sombra que, que cai, aquela sombra que está tá sempre esfarelando, ou mesmo glitter e pigmento, agora é a hora de você usar. Então você pega, carrega bem aqui, deixa bem carregado e deixa absorvendo. Nisso você está fazendo a sombra e ela vai cair. O que, que você vai fazer? Você vai varrer. Então ó... Tira todo o excesso. Outra coisa que você pode também estar tá fazendo é matificar o seu rosto. E aí o fato dele ser solto te dá uma oportunidade melhor para você estar tá varrendo o seu rosto e deixando ele matificado. Então, ó, você pode marcar e se você achar que tem muito, assopra e começa a varrer o seu rosto, ó. Varreu todo o seu rosto pra você está matificando a sua pele então o efeito do pó translúcido ele é extremamente importante ele não confere cor, ele é fininho é o suficiente para você ó, está deixando a sua pele toda matificada uma outra opção é para quem gosta de usar muito o lápis na parte inferior na linha d'água e abaixo também dos cílios às vezes a gente carrega bastante porque gosta daquele olho bem marcado. Ao longo do dia, esse lápis pode escorrer, pode ficar estranho e tal. O olho fica... É... ao invés de você fazer algo rente aos cílios, ele, ele se expande e fica com aquela, aquele rosto mais cansado. Para isso, o que, que você faz? Você vai passar o lápis do jeito que você gosta. Tanto na linha d'água, quanto abaixo dos cílios. aqui, o que, que você vai fazer? Você vai pegar um pincelzinho fino, eu peguei esse aqui de ponteirinha e aí, ó, você vai molhar ele, molhar não, né? Você vai encostar ele aqui no seu pó translúcido e vai colocar uma quantidade generosa logo abaixo do seu lápis o objetivo é criar uma barreira de pó para que esse lápis ele não escorra, não desça. Depois que você fizer isso, você espera um pouquinho e vem com o seu pincelzinho de leque e tira o excesso. Uma outra opção que você pode utilizar também pó translúcido é deixar o seu batom mate. Então eu peguei aqui um batom bem cremoso que eu gosto mas que às vezes me incomoda um pouquinho para ele ser cremoso. Vou utilizar esse pincel aqui, que é o um pincel de base, e vou fazer aplicações sobre o batom sem, é, sem esfregar, só depositar o produto. Observa a diferença do batom de baixo para o de cima Olha como ele fica bem mais opaco E você pode usar o seu batom cremoso tranquilamente Eu aproveito e pego aqui um pincel que eu tenho macio e vou varrer o excesso que ficou em volta. E pronto. Transformei um batom cremoso em mate. Era isso que eu queria estar mostrando pra você. O que, que você pode estar fazendo com um simples pó translúcido? E o pó solto da Payot vai te dar um efeito maravilhoso. Olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica no botão em vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se e vem fazer parte do canal. E se você gostou das dicas do pó translúcido, não deixe de compartilhar com as suas amigas. Pode ser que alguma não conheça e não dê o valor que o pó translúcido tem na nossa maquiagem. Então é isso.